Talvez tá vendo ela ventilação ali no chão? Você já ouviu falar em Amanda Gregory? Você precisa, você precisa entrar lá, Gregory. Eu sei que vai ser difícil pra você ser sãs. Mas eu sei que você consegue, Gregory. Trinche demais.